Vou te dar uma dica aqui que é simples, mas fundamental para você ter sucesso em qualquer negociação. Construindo seu sucesso. Dicas práticas com Márcio Miranda. Você já reparou que a pessoa que está negociando com você sempre tenta descobrir o que é realmente importante? Quais são as suas prioridades? Pois é, nunca diga o que você deseja realmente na negociação. Por quê? Porque o outro lado vai valorizar e vai fazer, assim, você suar para conseguir aquilo. Você vai ter que fazer muitas concessões para que ele ceda aquilo que realmente você quer. Então, se você quer, por exemplo, uma janela, diga que você quer uma porta. Assim, quando você estiver negociando com ele e a porta ele vai endurecer para te dar a porta, você fala, tá bom, vai. Então, pela janela, o que você faria? Como quem não quer nada. E, na verdade, aquilo era o seu ponto importante. Como ele acha que você queria era a porta e desinteressou-se, ele vai te fazer uma concessão maior para, pelo menos, você ficar com a janela. Nunca deixe o outro lado descobrir o que é importante, o que é urgente, o que é prioridade para você. Se você estiver vendo essa dica aqui no YouTube, assine o nosso canal, dê um like. Mesma coisa no podcast, no iTunes, enfim. Importante é você participar, importante é você enviar as suas perguntas para mim. E eu quero agradecer aqui especificamente meu pessoal que está no WhatsApp, que acompanha, que curte, que manda mensagens. Muito obrigado, bons negócios a todos e até a próxima dica.